CAPÍTULO 15 AÇÕES EFETIVAS O jantar com o casal convidado se encerrou de forma extremamente cordial. Tão logo eles se retiraram, Valdemar e Laura deram continuidade à ingestão dos alcoólicos. Com a medicação da qual a Laura fazia uso, os efeitos do álcool foram exponenciados liberando seus mais primitivos desejos, o que os levou imediatamente a cenas desagradáveis de sexualidade desequilibrada, sendo assistidos pelos meus companheiros, que se deliciavam com as energias emanadas. Quis me retirar da suíte, mas fui impedida pelo Valdo, que ordenou que eu fizesse parte daquela assembleia repulsiva. Ali, diante das cenas, pude notar que o interesse falava mais alto que os sentimentos verdadeiros lastreados no respeito e no amor. Sem demora, o casal postava-se em completa exaustão, adivindo um sono profundo, mais anestésico do que propriamente natural, em virtude da quantidade de vinho consumida. Nesse instante, Valdo pegou-me pelo braço e literalmente me empurrou para perto da Laura, orientando-o. Está na hora de você iniciar o trabalho. Vou magnetizá-la para que ela saia desse torpor. Então, você poderá ser vista de imediato. Procure infundir nela a maior dose de terror possível. Está bem? — Perfeito, Valdo. Podemos iniciar. Laura... Desdobrada, pairava a pequena distância de sua organização fisiológica, completamente inconsciente ao que se passava com ela própria. Por sua vez, o nosso líder, com movimentos rápidos de sua destra no corpo espiritual da megera, transferia-lhe energias na altura da fronte e no alto da cabeça, despertando-a num sobressalto. Ao abrir os olhos, ela se deparou com a minha imagem, reconhecendo-me imediatamente. Saltei então para cima dela, agarrando o seu pescoço e vociferando. Maldita traidora! Não deixarei você em paz por um minuto! Vou liquidar com a tua vida imprestável! Ela se debateu, procurando retirar minhas mãos da sua garganta. Depois, refugiou-se automaticamente no seu corpo físico, mantendo por alguns segundos a sensação de sufocamento. despertou aos gritos de socorro, fazendo com que o traidor ao seu lado também acordasse assustado. Ele imediatamente acendeu a luz da cabeceira da cama, perguntando em seguida. — O que foi? Minha nossa! Você está bem? Laura, ainda sob o impacto da experiência e apalpando o seu pescoço, procurando algo que justificasse certo o incômodo, respondeu. Um pesadelo horrível com a Mara, ela tentava me estrangular. Foi tão natural que eu despertei ainda sentindo a sensação, é como se duas mãos apertassem a minha garganta. Que nada, Laura. Isso deve ser efeito da bebida com esses barbitúricos todos que você insiste em tomar. Eles estão te fazendo muito mais mal do que auxiliando na cura. Já lhe falei para procurar outro médico porque, além desse desconforto e dores que você sente sem nada aparente, de uns tempos para cá, esses pesadelos com a presença da Mara se repetem. — Está bem. Eu vou procurar outro médico — Contudo, eu esperava um pouco mais de compreensão da tua parte, não apenas críticas, Valdemar. Certo, Laura, certo. Mas veja se agora consegue dormir. Que coisa! Nosso grupo estava se divertindo com os resultados, principalmente porque a megera não conseguia pegar no sono por mais que tentasse, continuando a reviver as sensações experimentadas quando do seu despertar. Finalmente, exaurida como se encontrava, adormeceu. Mas, por um pequeno instante apenas, porque novamente eu voltei ao ataque, colocando-a em vigília continuada. Para mim, o sofrimento dela estava se tornando uma agradável diversão, fazendo-me recordar cenas de uma briga entre gato e rato, perseguidor e perseguido. Então, não conseguindo conciliar o sono, Laura levantou-se e foi para a sala de estar. Todavia, também lá não encontrou o refrigério, em virtude de a medicação ter perdido a potência. Isso facilitou a minha ação, posto que eu estimulava a continuidade da dor e de todo o desconforto possível. Lá estava ela, portanto, fazendo uso dos seus analgésicos e, dessa forma, destrambelhando cada vez mais a saúde pelas misturas com o álcool que ainda circulava em sua corrente sanguínea. Valdo, Satisfeito com o que presenciava, disse-me. Noto que você está se saindo melhor do que eu poderia supor. Eu e os rapazes vamos deixá-la com a tua amiga, porque temos que visitar as traidoras do Pelegrino e do Toninho, dando sequência aos trabalhos. Voltaremos mais tarde. Não posso ir com vocês? Amanhã você poderá nos acompanhar, Mara. — Hoje é melhor que a tua atenção esteja totalmente voltada para a tua queridinha! — respondeu gargalhando, enquanto convidava os dois comparsas para saírem. Antes que se retirassem, resolvi perguntar. — E o Zezinho, o que faço com ele? Deixa Deixe-o alienado aí. Da forma em que se encontra, deve ficar viajando por mais algum tempo.